Dá uma olhada nesse pinheiro aqui no lado. O nome dele é chamado de Pinus Lunga Eva. Esse nome não é por acaso, já foi considerada a árvore mais velha do mundo. Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Então, deixa que o tio Keket te explica. Fala, gigante! Seja bem-vindo a mais uma aula do Tio QQ. E essa árvore ela foi datada em cerca de 4.900 anos. A gente sabe que hoje, até pela datação do carbono 14, existem árvores bem mais velhas, galera. Mas o fato é que essa árvore ela foi datada a partir... Dá uma olhada aqui no lado. A partir da análise de anéis que existem no tronco das árvores. É um método que é muito utilizado ainda hoje, chamado de dendrocronologia. E a gente analisa isso, a gente chama de anéis anéis anuais. Geralmente serve para plantas que nascem em estação que a gente chama de estação temperada. Quem não é quer é temperada? joga um tempero lá nela, não? Temperada quer dizer estação bem definida, quer dizer que tem primavera, tem verão, tem outono, tem inverno. Então te dá para analisar porque geralmente esses anéis eles aparecem na primavera e no verão e no outono e no inverno onde a planta está mais recolhida. Esse anel ele não aparece. Esses anéis, na verdade, galera, eles são anéis condutores de seiva da planta. E eles surgem, geralmente, anualmente. Então dá para saber mais ou menos a idade da planta. Claro que pode conter alguns erros, porque se a planta, naquele determinado período, está precisando de água, água, ela pode formar um anel. E isso faz com que não um chega num cálculo exato. Por isso que hoje um cálculo é utilizado muito o carbono 14. Mas o que tudo isso tem a ver com a nossa aula de hoje? tá vendo esses anéis que eu mostrei para vocês? Esse anéis a gente vai estudar hoje. A gente vai começar a nossa aula hoje sobre histologia vegetal agora não esquece já deixando seu like aqui embaixo e seguindo o canal para você acompanhar outras aulas que eu tenho dentro do meu canal essa vai ser nossa primeira aula de histologia não esquece que o termo histologia quer dizer que a gente vai estudar tecido vai ter a parte 1 e vai ter a parte 2 que você vai encontrar dentro do meu site logo depois a gente vai ver também a aula de fisiologia fisiologia a gente vai falar de transpiração vai ter aula também para falar de transporte de seiva vai ter aula para falar de hormônios de movimentos vegetais tudo isso você encontra completo dentro de algum link aqui que você pode apertar e ir direto pro meu site. Bora começar a aula? Então olha pra cá. Galera, então começa já batendo um print disso aqui e anotando. Histologia vegetal, é o estudo dos tecidos... E basicamente, a gente vai estudar dois tecidos aqui que são importantes para a botânica. Tecido embrionário e tecido adulto, tá? Nessa primeira aula, parte 1, a gente vai falar sobre os tecidos embrionários. Você pode fazer exercício depois dentro do meu site. Depois, em outra aula, a gente vai falar sobre os tecidos adultos, a aula não ficar muito longa, tá, galera? Então, olha, tecido embrionário também ele pode ser chamado de Meristema. Toda vez que você escutar o termo meristema em prova, seja ele meristema primário, seja ele meristema secundário, é tecido embrionário, tá? Tecido adulto também pode ser chamado de tecidos permanentes da planta. Vamos começar estudando meristema primário? Kennedy, para que serve o meristema primário? Serve para o crescimento em comprimento da planta. Galera, basicamente a planta ela tem dois tipos de meristema. O primário e o secundário. As plantas chamadas de monocotiledônia, para quem não assistiu essa aula, você tem que assistir, principalmente dentro do meu site, onde eu diferencio o que é uma monocotiledônia de uma eudicotiledônia. Geralmente, as monocotiledônias elas possuem apenas crescimento primário. O que é o crescimento primário? É em comprimento, só tem crescimento, com raras exceções, de algumas monocotiledôneas que tem secundário, tá? Mas em geral, galera, em prova, monocotiledônia só tem crescimento primário. Já as eudicotiledôneas, elas vão ter primário e secundário. O secundário faz o crescimento em espessura, aquela planta que tem um caule grosso lá, em raiz um pouco mais grossa, é porque tem tem o crescimento secundário, tá? Toda planta então vai começar independente do crescimento primário, que é o crescimento em comprimento. As células elas são consideradas indiferenciadas, tá? Por que indiferenciadas? Porque elas podem dar origem a qualquer outra célula no corpo da planta. Kennedy, se cair em prova, onde eu posso encontrar numa planta o meristema primário? Você, para quem já assistiu a aula de caule e aula de raiz que eu deixei dentro do meu site, já vai ficar muito fácil essa aula aqui, olha. Aqui em cima eu tenho uma gema que é chamada de gema pical, galera. Aqui na gema pical, onde tem um crescimento em comprimento da planta, eu encontro o meristema primário. Eu tenho uma gema também que ela está bem aqui, olha. Ela que dá origem aos ramos, ela que dá origem às folhas, às flores... Ela é chamada de gema lateral ou axilar, é como se ficasse na axila da folha. Então, de novo, gema lateral tem meristema primário, da origem a ramos, da origem a folha e flores, tá? Onde eu posso. Isso aqui é no caule. Onde eu posso encontrar meristema primário na raiz? Na raiz, para quem já assistiu a minha aula de raiz, dentro do site tem aula de raiz, aqui embaixo eu tenho uma região chamada de gema subapical, ou tem gente que chama de gema. Apical radicular. Radicular quer dizer que é da raiz. Aqui, galera, tem intensa mitose, muita mitose. Na verdade, se vier em prova, meristema primário, crescimento em comprimento, não vai me marcar que é meiose. Eu já vi questões assim, é tudo mitose. Então aqui tem também. Outra coisa também, só na raiz eu tenho aqui um caliptrogênio. Caliptrogênio, galera, que tá na raiz, forma coifa ou caliptra. Para quem não sabe... Essa estrutura aqui que protege a raiz aqui, a extremidade da raiz, protege, na verdade, a gema subapical. Basicamente, meristema primário, os tecidos embrionários aqui, eles são três que a gente vai estudar. É o que a gente chama de protoderme, essa parte mais externa aqui é a protoderme. Isso aqui é como se eu estivesse pegando uma raiz ou um caule jovem, cortando ele no meio e mostrando para vocês. Externamente eu tenho a protoderme, eu tenho aqui, olha, quase todo ele, é o que a gente chama de meristema fundamental. E eu tenho outras regiões que você está vendo aqui, que são o procâmbio. Então, se vier em prova, Kennedy, vê a protoderme, meristema fundamental e procâmbio, eles que são o que a gente chama de meristema primário. Saindo da frente, para você bater aquele velho print, e agora bora continuar estudando. Agora, como eu sei que vocês adoram tabela, eu montei uma tabela aqui para vocês, para mostrar quais são os tecidos adultos que o meristema primário ele consegue formar. Então dá uma olhada aqui pra cá, A galera tem que anotar, bater aquele velho print. Meristema primário, crescimento em comprimento. Quem é ele? Protoderma, meristema fundamental e procâmbio. Galera, na minha época, é, protoderme era chamado de dermatogênio, meristema fundamental era chamado de periblema e procâmbio era chamado de pleroma. Por isso que você pode encontrar algumas questões antigas com os nomes antigos, tá? Mas eu coloquei aqui só pra... Só pra colocar, vai que seja importante alguma prova. A protoderme, que é o meristema primário embrionário, vai dar origem nas plantas epiderme e os anexos. Os anexos a gente vai estudar em outras aulas, aulas aí quem são os anexos de epiderme. Meristema fundamental vai dar origem a tecidos adultos, que a gente vai estudar também em outra aula, chamados de colenquima, esclerenquima e parênquima. Vou te mostrar futuramente qual é a função Desses tecidos, tá galera? E o procâmbio, procâmbio ele vai dar origem, que vocês com certeza já ouviram falar: que é o floema, chilema e um cara chamado de câmbio fascicular. Eu vou mostrar pra vocês da forma de figura. E vai, primeiro anota isso aqui, vai facilitar, tá? No começo, o floema que conduz a seiva que a gente chama de elaborada, ele pode ser chamado de floema primário. Toda vez que eu colocar esse unzinho, galera, existe o floema primário, também chamado de protofloema. E aqui tem o um xilema que conduz a seiva bruta, água, sais minerais. Xilema é, primário, também chamado de protoxilema. Então, dá uma olhada aqui. Embora começar a estudar agora o meristema secundário. Agora, quando a gente fala em crescimento em espessura, a gente está falando do meristema secundário. Dá uma olhada pra cá, galera. É importante você anotar isso aqui, esse meu esquema. Olha, meristema secundário ele faz o crescimento em espessura na planta. E geralmente a gente só encontra meristema secundário em eudicotiledônia. Raras exceções, não caem no ensino médio, mas raras exceções de monocotiledôneas que possui crescimento em espessura. Mas geralmente para o ensino médio, galera, crescimento em espessura vai ser o meristema secundário. E tem uma diferença. No meristema primário, eu pedi para você anotar que as células são indiferenciadas. São indiferenciadas, podem formar qualquer célula especializada. Enquanto que no meristema secundário, olha esse termo aqui, galera, elas são células desdiferenciadas. De, quer dizer, desdiferenciada. É mais ou menos assim, olha. Tudo começa com uma célula jovem. Uma célula jovem, para virar uma célula adulta, ela sofre um processo de diferenciação. É o que acontece no meristema primário. O meristema primário é uma célula jovem que vira uma célula adulta. Qual é o nome que a gente dá para isso? Diferenciação. Uma célula é indiferenciada e vira diferenciada. O que acontece no meristema secundário é isso aqui, galera. Uma célula adulta, ela volta a ficar jovem. Kennedy, quem dera se a gente pudesse fazer isso a todo momento. Você ia poder ficar jovem a todo momento. A planta consegue fazer isso. Ela consegue geralmente pegar células do parênquima, geralmente é um tecido adulto do parênquima, que é o tecido em maior quantidade na planta, e consegue transformar em jovem de novo. Como é o nome desse termo? Desdiferenciação. Então cair em prova, que é secundário, consegue transformar uma célula adulta em uma célula jovem? Tá certo. Como é o nome desse processo? Desdiferenciação. Só para é, é, ilustrar aqui para vocês, se vier em prova, geralmente uma célula jovem, ela tem uma parede ainda, tem parede celular, tem membrana plasmática, só que a parede celular dela é um pouco delgada ainda, é um pouco fina, e ela é cheia de vacúolos pequenos. Quando ela vira uma célula adulta, ela já tem os vacúolos pequenos, eles se fundem, vira um grande vacúolo, tá? E a parede celular, a parede aqui, celular da célula vegetal, ela já ganha outras estruturas, já vira uma estrutura primária, uma estrutura secundária, e no caso, pode voltar a ficar jovem no processo de desdiferenciação. Kennedy quem é basicamente o meristema secundário. Eu vou mostrar na forma de desenho, mas eu quero que você... Vou desenhar, tudo bonitinho, mas eu quero que você anote esse quadro aqui. Basicamente, o meristema secundário, galera, é um felogênio e câmbio vascular. Já vi em várias provas isso. É o felogênio e câmbio vascular. Felogênio também é chamado de câmbio da casca. Já vou mostrar, só anota com calma isso aqui. Tá? E como é que a planta ela vai crescer em espessura, Kennedy? O felogênio, galera, ele pra fora vai dar origem a um tecido adulto chamado de suber, o felema. Geralmente esse tecido, se for impregnado por uma substância chamada de suberina, ele pode futuramente morrer, tá? Ele morrer, virar o que a gente chama de cortiça. E pra dentro ele vai dar origem ao feloderma. Aí vai ficar um, um de fora pra dentro, olha, suber... Felogênio, feloderma, tá? Então isso vai fazer a planta crescer em espessura. Felogênio é o meristema secundário. Assim como o câmbio vascular, eu vou te mostrar também em desenho agora, pra fora, olha quem fica na parte de fora, o floema de fora. Ele vai dar origem ao floema agora secundário, secundário. e pra dentro ele vai dar origem ao chilema secundário. Vai ficar uma ordem. Floema, câmbio, estilema secundário. Galera, a maioria das provas, eu já vi, até selecionei para vocês algumas questões no meu site, eles vão dizer que em prova, que meristema secundário é o felogênio e o câmbio vascular. Mas de verdade, de verdade, é, cuidado que eu já vi em algumas provas, de verdade, quem é o meristema é, secundário é um câmbio, tá aqui, olha, uma observação, chamada de interfascicular. vou mostrar um desenho pra vocês, e esse câmbio interfacicular, ele vai se juntar com o câmbio fascicular, que surgiu da agora o meristema primário de origem, e a junção deles dois que vai formar o câmbio vascular. Então, na verdade, quem é o meristema secundário é o câmbio interfascicular, tá, galera? Porém, em prova, muitas provas de ensino médio, cai como se fosse o câmbio vascular. Isso você vai tomar como verdade. Agora, bora ver na forma esquemática. Agora, bora ver com toda a calma do mundo, de forma esquemática, como acontece todo esse processo? Agora eu recomendo para vocês anotarem isso aqui, ou desenhar, ou fazer algum esquema para poder assimilar na hora de fazer exercício, tá galera? Para esse vídeo, vou sair da frente aqui, olha, a gente vai ver de maneira esquemática isso cai em prova, cai às vezes em figura, e você tem que identificar. É claro que eu triei aqui o que é mais importante para a prova de vocês. Tem muita coisa no ensino superior, mas eu triei aqui, olha. Primeiro, galera, eu vou mostrar o caule e depois eu vou mostrar a raiz. Eu falei pra vocês que o meristema primário, ele é constituído de quê? Basicamente, olha, acompanha comigo, protoderme, eu tenho aqui o que a gente chama de meristema fundamental e o procâmbio, olha, procâmbio, isso é o meristema primário. A protoderme, ela vai dar origem ao quê? A epiderme da planta, epiderme e anexos. O meristema fundamental, ele vai dar origem a alguns tecidos chamados de colenquima, esclerenquima, que a gente vai estudar em aula posterior, mas pra gente vai importar um agora, que é o parenquima. Tem um tipo de parenquima, tem vários tipos, que a gente vai estudar futuramente, mas tem um tipo de parenquima chamado de parenquima cortical, galera. Qual é a função do parenquima cortical? Preencher. Então, preenchimento. Por enquanto, pra gente, o parenquima que é o tecido mais abundante da planta, a função dele é o preenchimento. O procâmbio vai ser um meristema, que ele vai dar origem, não sei se dá para ver com calma aqui, para fora ele vai dar origem a um tecido chamado de floema, floema primário, ele que vai conduzir a seiva elaborada, açúcares, e para dentro, mais internamente, ele vai dar origem ao xilema, xilema primário, que vai conduzir a seiva chamada de seiva bruta, água e sais minerais. Não sei se dá para ver, mas existe um tecido, uma peliculazinha que ele separa o floema, para fora, e o chilema. O nome desse tecido é chamado de câmbio fascicular, ou câmbio. Acabou. Então, galera, basicamente uma planta, como uma monocotiledônia que só tem meristema primário, ela vai até aqui. Então, meristema primário, vai até aqui, tem epiderme, tem floema, tem xilema, tem câmbio fascicular, tem parênquema, acabou. Mas tem plantas que vão além disso, tem plantas que têm o meristema secundário. Para que serve o meristema secundário? Para crescer em espessura, então eu vou ter que ter mais tecidos. Então, com toda a calma, olha pra cá, galera. Existem células adultas, células do parênquima, que elas vão sofrer um processo de desdiferenciação. Já ensinei o que é desdiferenciação. É uma célula adulta se transformar numa célula jovem. E olha o que vai acontecer. Vai acontecer que aqui onde estava o parênquima, né, que é toda a estrutura da planta aqui, Vai dar origem a uma estrutura chamada de felogênio. Vai surgir como se fosse aqui uma estrutura chamada de felogênio. Caiu o felogênio, ele mostrou uma estrutura em prova, tem esse nome felogênio, já é uma planta que tem crescimento secundário. Ele pode até te perguntar, é mono ou eudicotiledônia? Eudicotiledônia tem felogênio, já é eudicotiledônia. Outra coisa, não sei se você percebeu, mas aonde está o floema primário e o chilema primário, surgiu uma película aqui que está circulando elas, não tinha uma estrutura circulando. Né? Esse já vai ser um câmbio só que aqui só era câmbio fascicular. Aqui, galera, vai ter o câmbio fascicular, que está entre o floema e o xilema e vai ter um câmbio que está entre os dois, chamado de câmbio interfascicular. E a junção do câmbio fascicular com interfascicular, a junção dos dois, olha, tanto desse que está delimitando aqui, e o outro que separa os dois, a gente chama de câmbio vascular. É por isso que, em prova, galera, meristema secundário é o felogênio e é o câmbio vascular. O que, que vai acontecer, Kennedy? O que, que vai acontecer, galera, é que o felogênio ele vai dar origem para fora, o sube, e para dentro ele vai dar origem ao feloderma. Como vai surgir mais tecidos, a planta ela vai crescer em espessura. E o super felogênio e feloderma vai formar uma estrutura chamada de periderme, que é o que a gente considera como casca da planta. Caiu em prova. O que é a casca ou casca externa da planta é a periderme. O que é periderme é quando o felogênio para fora dá origem ao suber e para dentro ele dá origem ao feloderma. É uma película não tão grande na planta que vai substituir a epiderme. Deixa eu ver se eu entendi, Kennedy. Uma monocotiledônia, monocotiledônia, ela só tem epiderme. Quem tem crescimento primário, só é epiderme. Quem tem crescimento secundário, já vai ter o quê? Periderme. Então, periderme só é encontrado em quem tem crescimento secundário, tá? Depois do superfelogênio feloderma, vai ter uma região chamada de córtex aqui. Mas, geralmente, em prova, o que, é que vai acontecer? Tá vendo esse câmbio vascular aqui? Pra fora, ele vai dar origem ao floema. E para dentro ele vai dar origem ao xilema. Na verdade, o que surge aqui é o floema secundário e o xilema secundário, que se une todo mundo com o primário, floema primário, todo mundo, e vira floema xilema. o que a chama de floema xilema? Como é que pode cair em prova? Ele já perguntou em algumas provas como é que a, uma planta inteira, mostrando lá o tronco de uma planta, de fora... Para dentro. Então, com toda a calma do mundo. De fora para dentro, para quem tem meristema secundário, bora ver aqui? É super, felogênio, feloderma, floema, câmbio, xilema. De novo, repete comigo. Super, felogênio, feloderma, floema, câmbio, xilema. O mais interno, galera, não esquece: é o xilema. E esses três aqui, eles são chamados de periderme. Em muitos vegetais, depois de um período intenso de atividade, o felogênio ele deixa de funcionar. Aí nesse momento surge outro felogênio que vai dar origem para fora de novo ao suber. E pra dentro vai dar origem ao feloderma. Só que esse que era o mais externo, essa periderme mais externa, ela vai acabar ficando envelhecida. Dá uma olhada aqui. E ela vai começar a ser chamada de ritidoma. Então seria aquela casca velha que vai ser eliminada e que vai dar origem a uma nova, por baixo, uma nova periderme. Outra curiosidade que eu queria falar também para vocês, mas que é muito importante, é que muitas vezes a gente mostra na forma de desenho, às vezes cai em prova, a periderme, o floema, o câmbio, o xilema quase com a mesma proporção dentro lá do vegetal, mas não é verdade. Dá uma olhada aí na tela, galera. Isso é uma imagem real de um vegetal, de um corte de um caule. O que você está vendo, parte mais clara e uma parte mais escura aí no centro, é tudo chilema, galera. Então, grande parte do vegetal, ele é chilema. Tanto é que a periderme, ela é considerada casca externa, e o câmbio com floema, floema e câmbio, é considerado uma parte da casca, como se fosse casca também, casca interna. E quase toda a parte interna, quase todo o vegetal, ele é chilema. E o chilema, ele pode ser dividido em dois, basicamente o que é o mais claro, o mais externo, que é chamado de alburno, e o mais interno, que é chamado de cerne. A cerne ela é mais escura porque ela acaba pegando tudo que vem, já que o chilema ele vai é, pegar água e minerais, tudo que vem de resíduos tóxicos, acaba se concentrando dentro da cerne. E essa cerne ela acaba sendo inativa. Muitas vezes ela é uma parte do chilema morto, então que não conduz. Ele é muito utilizado como... Madeira. Então a madeira que é muito utilizada é, na parte lenhosa é a parte da cerne. Enquanto que o albuno ele já vai ser a parte mais funcional, é por onde em si vai circular água e sais minerais. Toda vez que vem uma substância tóxica tóxica, ela vai para o cerne da planta. Agora deixa eu mostrar como funciona na raiz. Galera, primeiro, não é toda a parte da planta que é interessante ter um meristema secundário, ter uma periderme. Vou dar um exemplo. No caule, não é interessante, na folha, eu tenho uma periderme, uma estrutura muito grossa. É mais interessante eu continuar com a epiderme. Por isso que na folha, continua com a epiderme. Mas a gente vai estudar melhor a histologia da folha quando eu for ver parênquima, lá na próxima aula de histologia. Eu vou falar um mais específico da folha. Também não é vantajoso algumas partes da raiz, então dá uma olhada aqui na raiz de novo. Eu já vi na aula de anatomia com vocês a parte da raiz e eu já vi que tem uma parte que tem lá os pelos absorventes. Então nessa parte onde tem os pelos absorventes, não faz sentido eu ter uma periderme aí, um meristema secundário, porque aí a planta ela não vai conseguir absorver nessa parte, eu continuo tendo epiderme. Agora, tem partes da raiz, exemplo, uma região de ramificação, onde já é interessante eu ter aí um meristema secundário, tá? Mas olha pra cá, vou mostrar pra vocês as partes da raiz, como é que poderia ser. Então, a raiz ela pode ter onde encontras pelos absorventes ou regiões chamando de tricomas, né, que a gente vai ver futuramente, mas pode ter estruturas como a epiderme, como uma região chamada de córtex ou parenchma cortical. É, vai ter na raiz também um corte, a gente está vendo na raiz a endoderme, endoderme, e tem umas regiões aqui que delimitam a endoderme, que eu já falei lá em anatomia, para quem está dentro do meu site, que são as estrias de Caspari. E eu vou falar melhor dessas estrias de Caspari quando a gente for ver a parte de transporte de seiva, tá? Principalmente na raiz. Vou falar a função dela. Por enquanto aqui, olha, estria de Caspari, endoderme. Aqui mais internamente eu vou ter o periciclo. Para quem não sabe, na raiz, para quem assistiu aula de raiz, o periciclo é ele que dá origem em raízes secundárias. Então raízes secundárias, se cair em prova, é periciclo. Aqui mais internamente eu tenho o chilema. E o floema? Lembrando que estilema e floema, aqui no caso da raiz, a gente chama de cilindro vascular ou central. Então isso aqui, perto dos pelos absorventes, é essa estrutura da raiz. Fora dos pelos absorventes, tem raízes que podem crescer em espessura, assim. Aí o que vai acontecer? Vai ter a mesma coisa do caule com uma exceção, que tem meristema secundário. Eu não sei se você já percebeu qual é a exceção, e essa é exceção cai em prova. Quer dizer, eu já não estou vendo exceção. Exemplo, felogênio. Da origem para fora, ao super para dentro, o feloderma. Continua tendo a periderme. Aí, até aí, tudo bem, Kennedy. O câmbio vascular da origem para fora, ao floema para dentro, o xilema. Até aí, tudo bem. A diferença, galera, é que entre essas três estruturas, essas três estruturas aqui, eu tenho periciclo. Então, já quem quiser anotar. Periciclo é exclusivo de raiz. E se cair em prova qual é a função do periciclo, você vai me marcar que a função do periciclo é formar as raízes secundárias. Deixa eu sair da frente para você anotar essa estrutura aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, mas não esquece, para acompanhar inteira a Botânica, entra no meu site e assista também a próxima aula de Histologia, parte 12. Tio que vai ficando por aqui.